Meu nome é Davi, e esse é o Diário de um TDAH. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o espaço do TDAH na sociedade, e uma das questões que eu acho que mais pesa para o preconceito que que tem quem tem TDAH acaba sofrendo. Esse preconceito na maioria das vezes não acontece porque sabem que a gente tem dessa atenção, mas puramente por causa do nosso comportamento, e essa questão, eu vou representar numa frase, força, foco e fé. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido mais de uma vez essa frase, em mais de uma forma. Ela representa um dos pilares da sociedade atual. A crença que força de vontade e foco te levam a qualquer lugar. E essa crença parte do princípio que todo ser humano tem igual nível de força de vontade e igual nível de foco. Isso é uma tentativa de criar um terreno comum, onde tudo é justo. Né? Onde basta se você esforçar e você alcança as estrelas. Realmente, você pode alcançar muitas coisas, mas os métodos que você vai ter que alcançar são diferentes. O tempo que você vai alcançar é diferente, os obstáculos que você vai enfrentar são diferentes. E no nosso caso, duas dessas três palavras são o nosso déficit. Foco que é o mais claro, o TDAH tem um déficit de foco muito grande, e força, se você interpretar a força como força de vontade, como combustível de movimentação. E nós temos essas duas questões num nível abaixo da média. Só que como eu disse, as pessoas imaginam que todo mundo tem isso em igual quantidade. Então, quando eles veem alguém que não tem isso, eles não vão supor que você simplesmente não está tendo força de vontade suficiente ou que você não está conseguindo focar. Ele vai supor que você não quer ter a força de vontade e que você não quer focar. porque todo mundo tem isso? Na verdade, uma coisa importante para se dizer é que força de vontade, assim como muitas outras coisas, também é um talento. Algumas pessoas têm mais força de vontade do que outras. Algumas pessoas têm mais foco do que outras. Não se engane, você vê uma pessoa que começou de baixo e teve uma força de vontade monstruosa. Isso é uma capacidade natural dela. Nem todo mundo vai ter essa mesma força de vontade para chegar no mesmo lugar. E, então, pessoas diferentes têm que utilizar ferramentas diferentes para conseguir caminhar. Então, assim, esse ponto que eu quero destacar é o que eu quero que vocês entendam que essa questão toda eu acho que é o que mais destoa quem tem TDA do resto. Porque muita gente se move com essa crença. É uma das crenças do, do mundo moderno. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, ainda nesse ponto, é sobre quando a pessoa tenta ajudar um TDAH usando esses conselhos. Se esforce mais, se foque mais. Isso é redundante, a gente não vai conseguir fazer isso é doloroso de ouvir. Você quer realmente ajudar um TDAH? Você realmente quer aconselhar um TDAH? Você quer motivar um TDAH? Fale coisas que a gente tem. Fale, não desista. Porque o TDAH tende a ter resiliência. Fale, você consegue. Não você consegue se você se esforçar. Apenas você consegue. Fale que vai estar lá para apoiar. Fale que vai estar lá para ouvir. E quando ouvir... Não tente impor sua visão de mundo, não tente dizer que você conseguiu, não tente dizer da força de vontade, não tente comparar suas dores, apenas ouça. Se você quiser mostrar exemplos, você quer mostrar uma história de sucesso, não mostre do jovem executivo de 20 e poucos anos que conseguiu o mundo, mostre daquela pessoa que com 50 anos abriu sua empresa, mostre que nunca é tarde demais para começar, é isso que a gente precisa ouvir. A gente sempre tem a sensação que a gente está atrasado. A gente precisa saber que não é tarde demais. A gente precisa saber que vai conseguir no nosso tempo e no nosso ritmo. Essas histórias de sucesso que você tem que mostrar. Mostra a pessoa que caiu e levantou milhares de vezes e conseguiu. Essas são as histórias que a gente precisa ouvir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir se você gostou, comentar suas opiniões e se inscrever no canal. Caso vocês queiram continuar vendo o mundo pelos olhos do TDAH. Obrigado.